Que a graça e a paz de Cristo seja com todos nós, nesse momento tão importante para todos nós e que com grande temor estamos mais uma vez aqui para liberar aquilo que o Senhor nos deu. Que Deus abra o entendimento e abra os nossos ouvidos espirituais para recebermos a profundeza da revelação e da palavra de Deus. Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de Poder rapidamente orar e entregar esse momento ao domínio do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela tua infinita graça e misericórdia de podermos estar aqui, Senhor. Assim eu clamo, Senhor, que a unção e o entendimento do teu Espírito seja sobre a minha vida e também sobre todos aqueles que ouvirem essa palavra. Abra o nosso entendimento. E traga no Senhor a luz e a revelação do Teu propósito e da Tua Palavra para os nossos dias, para que possamos estar prontos e preparados para as grandes coisas que o Senhor fará em nosso meio. E em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Queridos, é com grande temor que estamos aqui para liberar um trecho das Escrituras. Tenho certeza que muitos de nós já ouvimos diversas vezes o texto que nós vamos falar. Eu também já ouvi ele muitas vezes. E quando o Senhor me deu esse texto, eu até fiquei um pouco na dúvida, porque é um texto tão comum para a igreja, tantas vezes nós já ouvimos, mas aprendi uma coisa: a palavra de Deus se renova de dia em dia. Nós podemos ouvir a mesma palavra inúmeras vezes e todas as vezes ela vai se renovar de alguma maneira. E todos nós que estamos ouvindo essa palavra, precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais. Para permitir que aquilo, a essência que Deus quer nos revelar para os nossos dias, não para o tempo que que os discípulos andaram com Jesus mas para os nossos dias hoje nós precisamos compreender quero abrir Evangelho de Lucas capítulo 24 a partir do verso 13 aquele famoso texto os discípulos no caminho de Emaús. parece algo assim repetitivo mas preste atenção Deus tem grandes coisas para nos revelar para este momento que nós estamos vivendo Irmãos, eu creio que não tenha cristão na igreja Que não esteja convicto, ciente e com fé De que Cristo, o Espírito, vai trazer o último e grande avivamento para a igreja e aí nós temos que nos perguntar, como está o no nosso coração para receber esse avivamento? Qual é o nosso entendimento a respeito disso? Isso é uma pergunta que Deus me fez. E sabe aquele momento que alguém te faz uma pergunta e tu fica impactado e fica parado, trava e busca lá no íntimo uma resposta? que nem sempre a gente tem veja bem estava acontecendo aqueles momentos que Jesus havia predito mas que os discípulos na verdade nunca entenderam e nem esperavam que fosse daquela maneira Jesus foi julgado injustamente, condenado pregado na cruz morto, sepultado e esse era o momento que os discípulos estavam vivendo. E diz aqui no verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios ou 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Traz isso para os nossos dias hoje. Não, não tem mais ninguém que não tenha um celular. Nós vemos na igreja, a grande maioria, com seu celular na mão mesmo durante o culto. Óbvio que muitos usam o celular para ter a sua Bíblia, nada contra. E nessa palavra, muitas vezes, você vai precisar entender vede como ouvis é importante nós saber distinguir e discernir o que, que Deus quer nos falar mas muitas vezes também nós nos distraímos e se fosse nos nossos dias hoje, dois discípulos andando depois de um momento crucial que eles não tinham entendido a plenitude mas que havia acontecido e impactado Tremendamente a vida deles, estavam a caminho, hoje talvez andando de algum de carro, ou de qualquer maneira, mas com certeza, teclando no seu celular, nas redes sociais para ver o que, que estava tentando entender e comunicar aos outros. Esses dois discípulos aqui estavam discutindo entre si os acontecimentos dos últimos dias que eles não estavam compreendendo, naquele momento, próprio Jesus, entrou junto com eles no caminho, e eles não se aperceberam, nós estamos esperando o avivamento, talvez o próprio Espírito de Deus, nós esperamos, vai estar entre nós, mas vamos estar preocupados com outras coisas, Vamos estar preocupados com coisas que não são as coisas certas. A igreja hoje, todos os cristãos estão muito preocupados com o pecado. E isso não é errado. Mas, lembro mais uma vez. O diabo tem anos e anos de experiência com a alma humana, e ele sabe muito bem como distrair. Romanos diz bem claro, Paulo diz que o pecado Deus condenou rapidamente, Romanos capítulo 8, verso 3, Porquanto que fora impossível a lei o que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu filho, próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. O pecado não é problema para Deus, o pecado é problema para nós. O problema para Deus hoje e para nós na igreja, no corpo de Cristo, é o que Paulo diz em uh, 1 Coríntios, capítulo 11, perdão, capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. Paulo diz uma coisa assim: ó, todas as coisas são lícitas, mas não todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. O problema hoje que nós enfrentamos e que nós precisamos estar extremamente atentos é o lícito que não convém. Esses discípulos, trazendo eles para a nossa vida hoje, com certeza eles estariam fazendo alguma coisa que é lícito, mas que não convém nós estamos caminhando para os últimos dias e isso é uma advertência do Espírito para todos nós, começando por mim, não estou me excluindo disso, mas é uma advertência que o Senhor nos dá, então esses discípulos aqui, eles estavam há três anos e meio caminhando com Jesus, tendo total comunhão com Jesus Vendo os seus milagres Vendo tudo que Jesus ensinou Porque eles eram discípulos E Jesus ensinava os discípulos Mas para as multidões falava em parábolas Mas não aos discípulos A, a quem ele falava diretamente E eles sabiam de tudo que Jesus havia ensinado E chega esse momento aqui Jesus andando com eles E diz ali, ó, presta atenção no verso 16 Lucas 24,16 Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Irmãos, uma vez, muitas vezes nós temos ouvido, pessoas vêm para nós e abrem o seu coração e com muita tristeza, Dizem que se sentem frios, se sentem apáticos, não sentem mais a presença de Deus Se sentem como se estivessem afastados da presença de Deus Se sentem mornos, assim se sentem Por quê? Porque não se emocionam mais Enquanto que outros irmãos choram, gritam e acontece de tudo nada errado com isso, absolutamente, o problema é quando nós colocamos o nosso parâmetro espiritual em cima das emoções que nós sentimos, este é o problema e este é o engano que o diabo tem colocado no coração de muitos, de achar que por sentirem grandes emoções, eles estão no espírito, nada mais enganoso do que isso, porque as emoções são da alma Por que que os discípulos não reconheceram Jesus aqui? Se estavam com ele, tinham intimidade na comunhão com ele Por três anos e meio E não reconheceram ele Assim como aquelas Maria Madalena E as mulheres que foram para o sepulcro Que também amavam Jesus e andavam com ele Chegaram no sepulcro Jesus falou com Maria Madalena E ela não reconheceu por quê? Porque nós temos que entender uma coisa 2 Coríntios capítulo 5 Eu vou ler a partir do 14, 2 Coríntios 5 a partir do 14 Pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isso um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Presta atenção agora. Assim que, por, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos mais desse jeito. Como é que você conhece Cristo? Na emoção da carne? Aonde o pecado foi condenado? Ou pela fé no Espírito? E a fé, ela não é emoção. Então para aqueles amados irmãos que acham, que estão afastados, óbvio Que acontecem coisas na nossa vida Por negligência nossa Por não honrar aquele que nos salvou Que sim, nós muitas vezes ficamos afastados da comunhão Mas isso não pode ser um parâmetro Para nós julgar a espiritualidade Dá para compreender isso? Isso é muito profundo Porque milhões de crentes serão enganados Se não tiverem a revelação e o conhecimento disso Esses discípulos estavam andando com Jesus E estavam, eu tento entrar no coração deles tento imaginar o que eles estavam passando Aquele que eles julgavam que fosse o Messias, que fosse o mestre, e era. Mas eles não compreenderam a essência de como Jesus manifestaria o seu poder. Eles entendiam Jesus na sua emoção, na sua própria maneira. Então andavam com ele ali e não o reconheceram. E isso nós temos que entender uma coisa Quando nós chegamos na comunhão, na igreja, no, no corpo Batizamos Aquele primeiro amor É pura emoção A gente se emociona, chora Nas orações chora por qualquer coisa E isso é maravilhoso e é importante e é necessário Deus permite isso Mas aí chega um momento que nós precisamos crescer, nós precisamos andar por fé, Paulo diz uma coisa muito clara, deixa eu achar aqui rapidinho, Paulo diz uma coisa, que nós precisamos, o, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, diz lá em João E Paulo diz que nós devemos andar por fé e não por vista Este é um ponto importante E fé não é emoção Nada errado, volta a dizer mais uma vez Nada errado contra aqueles que sentem emoções e choram o tempo todo são pessoas no, normalmente mais emotivas e isso não é errado. É maravilhoso para quem pode sentir isso. O errado é essas pessoas ou alguém que queira julgar a sua espiritualidade baseado em cima das emoções. Este é o ponto errado. Então se você hoje está vivendo de uma maneira que não sente, está na comunhão, está participando, tem comunhão com Cristo, obedece à vontade do Senhor, mas não sente nada, dê glórias a Deus, alegre-se. Você quer ouvir a voz de Deus? Profeta Elias, ele foi protagonista de um dos maiores milagres da sua época no meio de três anos e meio de seca aonde não tinha mais água para nada ele mandou fazer um, um altar há poucos dias atrás foi ministrado isso ele mandou fazer um altar e derramou a água em abundância quer dizer, podia. o camarada está desperdiçando a água que está com tão escasso já e ele Deus fez um milagre e ele venceu 850 profetas de Baal. Mas o que aconteceu no outro dia? Ele fugiu, pediu a morte para si. Foi se esconder numa caverna. Aonde Deus falou com Elias? Lá no burburinho, no meio do, do, do, do tráfico lá? Ou lá na caverna, no silêncio? Se nós queremos ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações, precisamos aprender a buscar Deus no silêncio, porque é no silêncio que Deus fala ao nosso espírito. E isso é extremamente importante e fundamental para os momentos que estão diante de nós. Nós vamos ver emoções saindo da flor da pele, e aí que está o grande perigo, vamos acontecer milagres estrondosos, e aí está o grande perigo. Quem vai levar a glória nos grandes milagres? Aquele que é dirigido pelas emoções na alma? Ou aquele que está... Por fé, no Espírito, no silêncio, para que Jesus receba a glória. Pense nisso. Todos nós, começando por mim, porque eu tenho essa profecia desde o início da minha caminhada. Sobre o avivamento que está, estaria vindo para Novo Hamburgo, para nossa região. E quando Deus fala uma profecia dessa, a gente imagina que tenha que vir logo. Mas é no tempo de Deus. Abraão recebeu uma grande profecia. Quando ele ainda era capaz. Mas ele teve que esperar 25 anos. Para que a profecia se cumprisse. Como ele não teve paciência. Acabou criando Ismael. Que está aí até hoje nos dando problema O meu cuidado e o teu cuidado Tem que ser Em saber esperar o tempo de Deus E não criar Ismael no meio Isso Só por fé, não por emoção E esses discípulos aqui Eles estavam andando com Jesus E Jesus se apresentou chegou e começou a, a ter um diálogo com eles e verso 18 um porém chamado Cleópas respondeu dizendo és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias poxa Jesus era o protagonista de todos esses acontecimentos e eles achavam que ele estava ignorando e ele lhes perguntou quais? e explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno que era varão profeta misericórdia ele não era mais o Messias depois da decepção Jesus caiu no conceito deles e chegou a varão profeta não era mais Messias, não era mais mestre qual é a expectativa? Que nós chegamos na igreja, normalmente por alguma necessidade estrondosa que temos em nossa vida, seja por enfermidade, seja qualquer problema. Ah, está com um grande problema insolúvel, vai para a igreja que lá vão orar e vai resolver. E a pessoa vem com essa expectativa. Só que tem o tempo de Deus, e quando o tempo não obedece à tua vontade, a minha vontade? Ah, esse Jesus que me apresentaram, acho que não é bem assim, não, viu? Ou, ah, aquela igreja não tem poder, vou ter que procurar um outro lugar onde tem poder. Como assim? Desde quando um lugar tem poder? O poder sempre está em Cristo, e quando ele se manifesta, ele se manifesta onde ele quiser. Pode ser aqui, pode ser em qualquer outro lugar, onde o corpo de Cristo é representado. Mas na nossa mente, como funciona isso? Nós temos que estar abertos e atentos, e eu falo isso sempre, e repito isso centenas de vezes. Nos últimos dias o engano será tão sutil, que se possível até os escolhidos serão enganados. E esses discípulos foram enganados. Então, quem você pensa que é se julgando não possível de ser enganado? Precisamos estar atentos a isso, com muita atenção, não sendo enganado pelas nossas emoções, mas tendo a consciência de que nas coisas de Deus é no Espírito que nós operamos, é o Espírito que faz a diferença. E não o que minha alma, as minhas emoções Meus pensamentos, as minhas vontades Querem me dizer Então Prosseguindo ali Verso 21 Ora, nós esperávamos que fosse ele Quem havia de redimir a Israel Mas depois de tudo isso Já é este o terceiro dia Desde que tais coisas sucederam já é esse o terceiro dia Irmãos Voltando um pouquinho Para Lucas capítulo 9 Verso 22 Verso 20 Quando ali Pedro teve a revelação De que Jesus era o Cristo Verso 20 Mas vós perguntou Jesus Quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse Eu sou És, és o Cristo Filho de Deus ele porém advertindo os mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo É necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas Seja morto e no terceiro dia ressuscite esses dois discípulos não estavam lá junto com Pedro Quando Jesus revelou isso Que no terceiro dia ele ressuscitaria? Claro que sim Mas entrou aqui e saiu aqui E hoje? Quando Deus fala as grandes revelações aqui Como é que nós recebemos tudo isso? O tráfico do mundo faz com que entra aqui e saia aqui Amanhã ninguém se lembra mais Tu acha que o diabo não sabe disso? Tu acha que ele não se aproveita disso? Irmãos, a igreja que nós conhecemos, o evangelho como nós entendemos, não é bem aquele evangelho que nós vamos receber daqui a pouco. Quando as coisas começarem a acontecer realmente, e coisas acontecerem diante dos nossos olhos, nós precisaríamos tomar um extremo cuidado extremo cuidado. A glória jamais poderá ser roubada, porque a glória é única e exclusivamente de Jesus, do espírito não das emoções da alma. Mas como que os discípulos, e como nós hoje, como discípulos do Senhor, como nós podemos mudar essa situação em nossa vida? Porque Jesus deu uma séria, um sério puxão de orelha, nesses dois discípulos. Verso 25, então lhes disse Jesus, Honestos oh, e tardos de coração para creres em tudo que os profetas disseram, Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Poxa, vocês são tardos, lerdos, lentos para compreender. Será que não entenderam ainda? E eles ainda não tinham visto que ali estava Jesus, o Cristo. Verso 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção para passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E então entrou e ficou com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos... Eu reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Quando é que quando será quando é que nós vamos reconhecer o Cristo na comunhão, no partir o pão na casa do Senhor? Dá para entender? Quando Jesus partiu o pão. Quando eles foram cear com ele, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Isso é sério para nós. Muitas vezes nós achamos, queremos escolher, qual a pregação, qual é o pregador, qual é aquele que nós gostamos mais. Irmãos, sabe qual é a diferença às vezes pode ser um lugar simples, um pregador simples, uma palavra simples, mas que é a palavra do Senhor. E ela vai entrar. E é o Espírito que vai fazer a diferença. Mas quem vai permitir a operação do Espírito sou eu. É isso que estou à porta e bato. Se tu abrir a porta, eu entro. Um grande engano nada errado, mas de novo, um grande engano, nós acharmos que apenas alguns podem ter a grande unção de nos revelar coisas, enquanto que outros não, desde que a palavra de Deus seja pregada com liberdade e com pureza, sem doutrina humana, é a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que vai fazer a transformação em nossos corações, não o homem isso é fundamental, por isso eu quero exortar os irmãos, exortar, conclamar, no Espírito, com muito amor, porque Deus me constrangeu tremendamente, quando me deu essa palavra e esse entendimento, como eu sempre digo, não adianta nós ficar lendo a palavra como há dois mil anos atrás, naquela época. Nós, toda palavra é para nós hoje. A palavra é viva e eficaz. Ela nunca morre. Ela se renova a cada novo dia. Cada vez que nós abrimos a palavra, ela se renova em nós. E nós precisamos recebê-la para o nosso momento hoje. Grandes coisas o Senhor vai fazer mas nós precisamos estar preparados porque o vento vai passar quem estender e abrir as suas velas vai seguir viagem quem ficar com o mastro seco vai ficar parado nós temos que estar muito claros Apenas pensando uma coisa séria que foi falada aqui. Não pense apenas que o pecado seja problema para o mover de Deus. Se o meu pecado fosse um problema para o mover de Deus, não haveria nunca alguma manifestação de Deus. Porque quem é hoje justo todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há um justo sequer então o pecado não é problema, nós vimos aqui que o pecado foi condenado na carne assunto encerrado o problema para nós hoje é o lícito que não convém isso me constrange muito porque coisas acontecem na nossa vida que são fora do nosso controle mas outras coisas acontecem que nós podemos sim manter o controle que Deus nos capacite que Deus reavive a sua obra dentro de cada um de nós e nos capacite para estarmos aptos prontos para esses momentos que estão diante de nós profetizo ainda este ano porque assim eu recebi então queridos medite profundamente procure a revelação do Espírito para aquilo que eh, o Espírito está preparando para nós e como que nós precisamos estar preparados para recebê-lo não negligenciando a comunhão o corpo de Cristo as ministrações por mais simples que sejam ou por mais profundas que sejam, não importa Deus vai te capacitar, porque Jesus disse lá para os discípulos, logo depois que ele havia ressuscitado, e chegou diante dos discípulos, diz a palavra lá, que ele abriu o entendimento e, para compreenderem as escrituras. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreender as escrituras. Que Deus abençoe ricamente a todos nós, e que nós possamos receber, com singeleza de coração, com o coração de criança, porque Jesus disse que o reino de Deus é dos pequeninos, que devemos receber o reino como uma criança, e é assim que nós temos que receber, tirando todos os conceitos humanos, todas as doutrinas humanas, todas as filosofias, teologias, tudo aquilo que é humano, para permitir a essência do Espírito se manifestando em nós. Amém? Que Deus abençoe ricamente a todos. Até uma próxima oportunidade.